Eu olho da minha janela E vejo os meus caminhos em espinhos Minha terra esturricada O eu fiz, não deu em nada Tão em vão a minha jornada Cansativa a caminhar Elevo os meus olhos para o céu Tão azul e o seu véu Tão bonito, tão solene Tão distante, tão perene paradoxo da minha angústia, lá habita um bom Deus, que me olha a cada terra, em que minha vida se encerra, corroendo o meu peito, magoando a minha alma e deixando-o tão tristônico. Por onde anda aquele sonho, que me fez arar a terra, que me fez orar a Deus e por Deus me faz chorar? Minhas sementes que não brotam, manda chuva, ó Deus do céu. Faz a minha terra ser bonita, como a casa onde moras, ou pelo menos faça ser algo bom de se viver. Vou curvar me novamente e ferir os meus joelhos, e em meus olhos tão vermelhos, aquecer a minha fé. Vou crer no impossível, reverter o irreversível, pois meu Deus é meu triunfo. Ele um dia abriu o mar, vai molhar a minha terra, aumentar o meu azeite, ressuscitar meu filho morto, retirá-lo do meu ventre, multiplicar este meu fruto com o sabor da sua graça. Me fui alma desvalida. Nessa terra andei perdido, terra seca onde os meus pés se feriam a cada tope de uma vida sem tão torpe. Eu caía aí ao chão, meu espírito mergulhado em martírio e solidão, e a luz não acendia. Pouco a pouco eu morria até poder ver a luz que brilhava era Jesus. Eu mudei todo o meu ser, me alegro em dizer que, quando olho da janela, minha terra não é aquela que pedi o Santo Ser, pela fé posso entender que Ele me pôs em um deserto para ver a dor de perto e humilhar-me aos teus pés e regar com minhas lágrimas o deserto a qual me encerro, já que o pranto a qual me enterro os sementes vão brotar em jardim se transformar, e na paz do meu Senhor leite e mel vai emanar. E olhar para o passado, quando fui tão humilhado, eu não estava sozinho, Deus sempre esteve ao meu lado. E no meu fiel testemunho, eu remo minhas murmuras e converto em minha luz. Já que, em meio a tanto martírio, glorifico a Jesus. Pai amado, esperei tanto de Ti. Uma família, boa casa, um ótimo emprego. Mas o Senhor me deu o melhor. Curou as minhas feridas feridas que ao longo dos anos foram se abrindo. Não havia as mínimas condições para eu sobreviver, mas com cuidado limpaste essas estas mesmas feridas, pois o meu coração estava cheio de mágoas, cheio de traumas e amarguras. Se tivesse atendido os meus desejos, hoje eu não teria um coração sarado, um coração inabalável. Hoje posso dizer que sei viver em abundância, também sei padecer necessidade. Em tudo por Ti fui instruído, tanto a viver em abundância como a padecer necessidade. Sei que posso todas as coisas, pois o Senhor me fortalece. E quando houver necessidade, que o Senhor tratar comigo aplacando esta natureza tão pecaminosa. Não te detenha, Senhor. Lembra-te que para moer a minha carne, a Tua carne um dia foi dilacerada. E hoje, ao tocar em mim, mostra as Tuas mãos transpassadas, estigmas que pagaram o preço do meu coração. Se eu pudesse tocar em Jesus... De joelhos eu molharia, com as minhas lágrimas, as feridas dos seus pés, profundamente, compulsivamente, literalmente, e ainda que ao fim desta jornada, tudo não passasse de uma ilusão, que em vão eu tivesse me sacrificado, e das delícias desta vida me privado, já que a até então, tudo não passou de uma utopia, aleatória fantasia. E ainda que a vida tivesse sido só aqui, Jesus Cristo nesta vida me foi amor. Se o amor me trouxe paz, a sua paz me trouxe vida. Na dor, ele foi o meu alívio. Na tristeza, ele foi a minha alegria. Quando fui humilhado, ele me tornou resignado, nas tempestades Ele foi minha bonança na desilusão foi a minha esperança, nas dificuldades Ele foi a minha amenidade, nas adversidades Ele foi a minha prosperidade. E ainda que a vida fosse somente aqui, aqui Ele viveu comigo, meu doce Deus amigo, na angústia e solidão, ele me deu o Seu Coração, eternizando a minha vida. Bendito seja o Teu Santo e Glorioso Nome. Doce Deus das Mãos Curadas.